4. A leitura inspecional A leitura inspecional é um nível de leitura propriamente dito. Trata-se de um nível marcadamente distinto do anterior, leitura elementar, e do nível que naturalmente o seguirá, leitura analítica. Mas, conforme notamos no capítulo 2, os níveis de leitura são cumulativos, por isso, a leitura elementar está contida na leitura inspecional, assim como a leitura inspecional está contida na leitura analítica e a leitura analítica na leitura sintópica. Na prática, isso quer dizer que você não conseguirá ler no nível inspecional, até que tenha dominado perfeitamente as técnicas da leitura elementar. Você terá de ler o texto do autor de maneira mais ou menos contínua, sem muitas paradas para consultar o dicionário e sem tropeçar nas regras gramaticais e sintáticas. Você terá de ser capaz de compreender o sentido da maioria das frases e parágrafos, embora não necessariamente o sentido perfeito deles. Então, o que é a leitura inspecional? Como a exercemos? A primeira coisa a aprendermos é que há dois tipos de leitura inspecional. São aspectos da mesma habilidade, mas o leitor iniciante deve ter em mente que se trata de dois passos ou atividades diferentes. O leitor experiente aprenderá a exercer os dois passos de uma só vez, mas por hora os analisaremos como se fossem coisas distintas. Leitura inspecional e pré-leitura ou sondagem sistemática, vamos retomar a situação da qual partimos. Eis um livro ou um texto qualquer, e eis aqui sua mente. Qual a primeira coisa que devemos fazer? Vamos imaginar mais dois elementos bem comuns. Primeiro, você não sabe se quer ler o livro. Você não sabe se ele merece uma leitura analítica. Mas você suspeita que mereça, ou pelo menos suspeita que o livro contém informações e insights que podem valer a pena explorar. Em segundo lugar, imaginemos que você tenha pouco tempo para descobrir tudo isso, e quase sempre é o que acontece. Nesse caso, o que você tem a fazer é sondar o livro, ou, como preferem alguns, fazer uma pré-leitura. A sondagem é o primeiro subnível da leitura inspecional. O objetivo principal é descobrir se o livro exigirá uma leitura mais dedicada. Ademais, a sondagem poderá lhe dizer muitas coisas sobre o livro, mesmo que depois você decida não lê-lo com o devido cuidado. Dedicar ao livro esse tipo de inspeção rápida é um processo que o ajudará a separar o joio do trigo. Talvez você conclua que a sondagem é o bastante, e que não há nada mais no livro que lhe interesse no momento. Talvez nunca mais o leia, mas pelo menos você saberá qual o conteúdo do livro e o tipo de livro que o autor escreve, de maneira que o tempo dedicado à sondagem não terá sido em vão. O hábito da sondagem costuma ser adquirido em pouco tempo. Eis algumas sugestões que poderão ser úteis. 1. Um, examine a folha de rosto e o prefácio. Leia-os rapidamente. Em especial, procure notar os subtítulos e demais sinais que indiquem o escopo, o objetivo ou o ponto de vista específico que o autor porventura tenha sobre o assunto. Concluída essa etapa, você terá uma boa noção do assunto, e se desejar, poderá refletir por um instante sobre a categoria apropriada do livro. Em qual instante você guardaria esse livro? 2. Examine o sumário a fim de conhecer a estrutura geral do livro. Use-o como se fosse o mapa de uma viagem. É impressionante como as pessoas raramente prestam atenção ao sumário, a não ser que procurem algo específico nele. Na realidade, muitos autores se dedicam com afinco à criação dos sumários de seus livros, e é triste saber que seus esforços foram em vão. Antigamente, os autores costumavam construir sumários cheios de detalhes, sobretudo nas obras expositivas, mas até mesmo em novelas e poemas, divididos em subtítulos que indicavam os tópicos abordados. Milton, por exemplo, elaborava cabeçalhos mais ou menos extensos, ou argumentos, como gostava de chamar, para cada livro do Paraíso Perdido. Gibbon publicou seu declínio e queda do Império Romano com um índice analítico bastante abrangente. Sumários desse tipo são muito raros hoje em dia, embora ocasionalmente ainda deparemos com alguns. Uma provável razão para seu desuso é que as pessoas não estão mais propensas a ler sumários como antigamente. Ademais, as editoras têm a sensação de que um sumário enxuto é mais sedutor do que um honesto e completo. Os leitores, pensam eles, se deixarão atrair por livros cujos capítulos contenham títulos misteriosos, e vão querer ler para descobrir do que se trata. De qualquer maneira, o sumário pode ser algo muito valioso, e você deve lê-lo com esmero antes de se embrenhar no restante do livro. Neste exato momento, talvez você queira examinar o sumário deste livro, se é que já não o examinou. Esforçamo-nos para que ele fosse o mais informativo e completo possível. Examinhe-o para ter uma boa noção do que estamos tentando fazer. 3. Consulte o índice remissivo. A maioria das obras expositivas possui um. Dê uma olhada rápida nos tópicos cobertos e nos tipos de livros e autores citados. Quando deparar com termos e expressões que lhe pareçam cruciais, leia alguns dos trechos citados. A parte 2 versará sobre termos cruciais com mais detalhes. Por enquanto, você terá de julgar sua importância com base na percepção geral do livro, obtida a partir dos passos 1 e 2. Os trechos que escolher talvez contenham o argumento central, o pivô, do livro, ou talvez sejam novos pontos de partida para que encontre os elementos principais do raciocínio do autor. Assim como fizemos no passo anterior com o sumário, talvez você queira neste momento examinar o índice remissivo deste livro, onde vai reconhecer alguns termos cruciais já abordados aqui. Você é capaz de identificar outros termos igualmente importantes, por exemplo, baseando-se na quantidade de referências a eles? 4. Leia a contracapa e a sobrecapa. Muitas pessoas acham que a contracapa e as orelhas, caso o livro as tenha, não passam de autelogios dispensáveis. Porém, não é sempre assim, sobretudo no caso de obras expositivas. As notas editoriais de boa parte das contracapas e sobrecapas são escritas pelos próprios autores, com a ajuda do departamento de marketing da editora, é verdade. Não é incomum que os autores procurem se esforçar com esmero para resumir nas contracapas os pontos principais de seus livros. Não desperdice esses esforços. Evidentemente, se as notas editoriais se limitarem a meros autoelogios, você não terá dificuldades em detectar isso. Mas até mesmo os autoelogios poderão lhe dizer algo sobre o livro. Talvez o livro não diga nada de importante e talvez por isso mesmo a contracapa também não diga nada de importante. Ao fim destes quatro passos, você estará apto a decidir se o livro merece uma leitura mais apurada. Em todo caso, se quiser, ponha o livro de lado por um instante. Se não o fizer, então talvez esteja pronto a sondá-lo com mais profundidade. 5. Examine os capítulos que lhe pareçam centrais ao argumento do autor. Mesmo que seu conhecimento do livro ainda seja muito vago e superficial. Se esses capítulos contiverem pequenas sinopses em suas páginas iniciais ou finais, leia-as com atenção. 6. Folh é o livro, detendo-se pontualmente em alguns parágrafos ou lendo algumas páginas em sequência, mas nada além disso. Tente encontrar os trechos fundamentais, em outras palavras, procure medir a pressão arterial, do livro. Mais importante de tudo. Não se esqueça de ler as duas ou três páginas finais, ou epílogo, caso o livro tenha um, bem como as páginas mais importantes do livro. Poucos autores resistem à tentação de reunir nessas páginas aquilo que julgam inovador e importante em suas obras. Você não vai querer perder a oportunidade de examiná-las, mesmo que o autor tenha se equivocado em seu julgamento. Você acaba de sondar sistematicamente o livro, ou seja, acaba de fazer o primeiro tipo de leitura inspecional. A esta altura você já deve possuir um conhecimento relativamente bom a respeito do livro, mesmo que tenha dedicado apenas alguns minutos, no máximo uma hora, inspecionando-o. Você também já deve ser capaz de classificar o livro adequadamente, arquivando-o, na pasta correta em sua mente para posterior consulta, caso necessário. A propósito, esse tipo de leitura é altamente ativo. É impossível fazer uma leitura inspecional sem estar alerta, sem estar perfeitamente desperto e atento. Quantas vezes você já leu páginas e mais páginas de maneira desatenta e sonhadora? Só para descobrir mais tarde que não faz a menor ideia do terreno que está pisando? Isso não vai mais acontecer se você seguir os passos descritos, isto é. Se você possuir um plano para seguir a linha de raciocínio do autor, imagine-se como um detetive em busca de pistas sobre os temas e ideias gerais do livro, alerta tudo que lhe trouxer esclarecimento a esse respeito. Você ficará surpreso por ter poupado tanto tempo, satisfeito por ter percebido que é capaz de absorver muito mais e é aliviado por ter descoberto que tudo é muito mais fácil do que imaginava. Leitura inspecional 2 Leitura superficial o título desta sessão é propositadamente provocador. A palavra superficial tem, em geral, uma conotação negativa. Mas o uso da palavra é intencional. Todos nós já passamos pela experiência de ler um livro difícil e altamente promissor sem êxito. É muito natural que nesse estado cheguemos à conclusão de que foi um erro ter tentado lê-lo. Ora, não foi esse o erro. O erro foi ter depositado esperança demais na primeira leitura de um livro difícil. Se abordado da maneira correta, nenhum livro destinado a não especialistas, a despeito de sua dificuldade, deveria causar desespero. No entanto, qual é a abordagem correta? Há uma regra de leitura muito importante e útil, por vezes desprezada. A regra é esta. Ao encarar um livro difícil pela primeira vez, leia-o sem parar. Isto é, leia os sem se deter nos trechos mais espinhosos e sem refletir os pontos que ainda permanecem compreensíveis para você. Preste atenção àquilo que for capaz de entender, e não se deixe intimidar pelos trechos que não consiga entender de imediato. Passe batido pelos parágrafos difíceis, logo chegará aos parágrafos que consegue entender. Concentre-se nestes. Continue nesse ritmo. leia o livro. Livro continuamente, sem se deixar paralisar pelos parágrafos, notas de rodapé, comentários e referências que lhe escaparem. Se você atolar, se parar diante das barreiras, você estará perdido. Na imensa maioria das vezes, você não será capaz de decifrar as partes difíceis simplesmente se apegando a elas. Você terá uma chance muito melhor de entendê-las numa segunda leitura, mas isso exige, obviamente, que você tenha lido completamente pela primeira vez. Mesmo que só tenha entendido 50% do livro na primeira leitura, ou até menos, isso lhe será muito útil quando retornar aos trechos difíceis mais tarde. E mesmo que nunca mais retorne, entender metade ou menos do livro é melhor do que não entender nada. O que acontecerá se o primeiro trecho difícil provocar o abandono do livro? A maioria das pessoas é ensinada a prestar atenção às coisas que não entende. Somos ensinados a consultar o dicionário caso topemos com uma palavra difícil. Somos ensinados a pesquisar em enciclopédias de mais obras de referência, quando topamos com alusões e conceitos que não compreendemos. Somos ensinados a consultar notas de rodapé, comentários acadêmicos e demais fontes secundárias em caso de necessidade. Mas quando essas coisas são feitas prematuramente, elas não só não ajudam como atrapalham a leitura. Há gerações e gerações o prazer de ler Shakespeare, por exemplo, foi sabotado por leituras obrigatórias de Júlio César, como Gostais ou Hamlet, Pois os alunos eram forçados a consultar todas as palavras desconhecidas em glossários e estudar todos os comentários acadêmicos. O resultado é que eles jamais leram uma peça de Shakespeare. Quando chegavam ao fim de uma peça, já tinham se esquecido do começo e, portanto, não tinham mais a visão do todo. Em vez desse tipo de abordagem pedante, os alunos deveriam ser encorajados a ler a peça continuamente, de uma vez só, discutindo depois o que entenderam dessa primeira leitura. Só assim, com o pré-conhecimento da peça, eles conseguiriam estudar a peça pormenorizadamente. A regra vale ainda mais para obras expositivas. Nesse caso, a melhor prova da solidez dessa regra, ler superficialmente um livro difícil pela primeira vez, é observar o que acontece quando não a seguimos. Considere uma obra clássica de economia, por exemplo, A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Escolhemos essa obra por não se tratar de um livro destinado a especialistas. É um livro para leitores em geral, se insistir em tentar entender tudo na primeira leitura, você não irá longe. Embrenhando-se nos trechos difíceis, você não conseguirá captar os pontos-chave da obra de Smith sobre os fatores que contribuem para a determinação do custo das coisas, como salários, rendimentos, lucros, juros, o papel dos mercados, o malefício dos monopólios, as razões em favor do livre mercado etc. Você se apegará às árvores sem se ater à floresta. Você não vai ler bem em nenhum nível. A velocidade da leitura de temos no capítulo 2 que a leitura inspecional é a arte de extrair o máximo possível de um livro em um tempo limitado. Fornecendo mais detalhes, não alteramos em nada essa definição. Os dois passos em que consiste a leitura inspecional devem ser executados rapidamente. A leitura inspecional competente os realizará com rapidez, a despeito do tamanho e da dificuldade do livro em questão. Essa definição, no entanto, desperta outra questão. E quanto à velocidade de leitura? Qual a relação entre os níveis de leitura e os cursos de leitura dinâmica que se tornaram tão comuns hoje em dia? Já tivemos a oportunidade de comentar que esses cursos são meramente terapêuticos. Isto é, eles fornecem sobretudo técnicas de leitura elementar. Mas há algo mais que precisa ser dito sobre eles. Desde já, vamos deixar claro que somos a favor da proposta segundo a qual as pessoas devem aprender a poder ler mais rápido do que leem. Frequentemente, há coisas que temos de ler, mas não vale a pena dispensar muito tempo com elas, se não as lermos rapidamente, implicarão uma enorme perda de tempo. Também é verdade que muita gente lê devagar demais, e deveria aprender a ler mais rápido. Mas também há muita gente que lê algumas coisas rápido demais, e que deveria lê-las mais lentamente. Um bom curso de leitura dinâmica deveria ensinar-lhes a ler em várias velocidades e não apenas a ler mais rapidamente do que leem hoje. Esses cursos deveriam ensinar a selecionar a velocidade certa de leitura, de acordo com a natureza e a complexidade da obra em questão. Nossa proposta aqui é muito simples. Muitos livros não merecem ser lidos. Alguns devem ser lidos rapidamente, e alguns poucos devem ser lidos em baixa velocidade, para que o nível de compreensão possa ser completo. É bobagem ler lentamente um livro que mereça apenas uma leitura rápida, os cursos de leitura dinâmica ajudarão a resolver somente esse tipo de problema. Mas esse é apenas um dos muitos problemas de leitura. Em geral, os obstáculos que se interpõem à compreensão de livros difíceis não são de ordem fisiológica ou psicológica. As dificuldades surgem porque o leitor não sabe o que fazer quando tem um livro difícil, e compensador, em mãos. Ele não conhece as regras de leitura. Ele não sabe como se preparar intelectualmente para a tarefa. A despeito da velocidade de leitura, ele não se sairá melhor caso não saiba o que está procurando e se o encontrou. Quanto à velocidade de leitura, o ideal não é apenas saber ler mais rápido, mas saber ler a diferentes velocidades, e saber quando é apropriado usar uma velocidade ou outra. A leitura inspecional deve ser executada rapidamente, mas não porque você lê rapidamente, embora esse até seja o caso. A leitura inspecional é rápida porque você lê poucos trechos do livro e os lê com outros intuitos em mente. A leitura analítica é tipicamente bem mais lenta que a leitura inspecional, mas mesmo assim você não lerá todo o livro na mesma velocidade. Todo livro, a despeito de sua dificuldade intrínseca, contém material intersticial que pode e deve ser lido rapidamente. E todo bom livro também contém trechos difíceis, que devem ser lidos bem lentamente. Fixações e retrocessos os cursos de leitura dinâmica alardeiam com muita propriedade. Conhecemos esse fenômeno há pelo menos meio século ou mais, que a maioria das pessoas continua a subvocalizar mesmo anos depois de ter aprendido a ler. Além disso, registros de movimentos óticos mostram que os olhos dos jovens e das pessoas destreinadas fixam-se até cinco ou seis vezes no decorrer da leitura de uma linha. O olho que se movimenta torna-se cego. Ele só é capaz de ver quando está parado. Assim, palavras isoladas ou grupos de duas ou três palavras são lidos de uma só vez em saltos. Pior ainda, os olhos dos leitores. Os incompetentes retrocedem frequentemente duas ou três linhas, isto é, eles retornam às frases lidas anteriormente. Esses hábitos são totalmente dispendiosos e sacrificam a velocidade da leitura. São dispendiosos porque a mente, ao contrário do olho, não precisa ler, somente uma palavra ou frase curta de uma vez. A mente é um instrumento fabuloso e consegue captar uma frase ou mesmo um parágrafo inteiro em um só relance, embora apenas os olhos lhe forneçam as informações necessárias para tal. Assim, a tarefa primordial, admitida por todos os cursos de leitura dinâmica, é corrigir as fixações e retrocessos que tanto prejudicam os leitores. Felizmente, essa é uma tarefa fácil. Assim que tais falhas são corrigidas, o aluno está apto a ler tão rapidamente quanto sua mente permitir e não tão lentamente quanto seus olhos permitirem. Há vários dispositivos que ajudam a eliminar as fixações óticas, alguns complicados, outros simples. De, ma De maneira geral, não há dispositivo mais engenhoso do que sua própria mão, a qual você poderá seguir cada vez mais rapidamente ao longo da página. Você mesmo pode fazer isso. Junte dois dedos e faça uma varredura com esse ponteiro ao longo de uma linha, um pouco mais rapidamente do que seus olhos estão acostumados a ler. Force-se a acompanhar sua mão. Continue praticando à medida que aumenta a velocidade da mão, e antes que perceba, você já terá duplicado ou triplicado sua velocidade de leitura. A questão da compreensão, mas qual a vantagem de se aumentar significativamente a velocidade da leitura? Sim, você poupa tempo. Mas, quanto à compreensão, ela também melhorou, ou, pelo contrário, saiu prejudicada? Não há curso de leitura dinâmica que não prometa um aumento correspondente no grau de compreensão dos textos. De maneira geral, há algum fundamento nessa tese. O fato de a mão ou outro, outro dispositivo ser usada como controlador de tempo não apenas tende a aumentar a velocidade da leitura mas também promove um aumento na concentração sobre aquilo que se está lendo. À medida que você segue sua mão, é difícil adormecer, sonhar ou deixar sua mente vagando por aí. Até aí, tudo bem. Concentração é outro nome para aquilo que chamamos de atividade. O bom leitor lê ativamente, de maneira concentrada. Mas a concentração não afeta diretamente a compreensão propriamente dita. A compreensão é muito mais que a capacidade de responder a perguntas simples sobre um texto. Esse tipo limitado de compreensão não passa, na realidade, de uma habilidade rudimentar em responder à pergunta, o que diz o livro. Há muitas outras perguntas que os cursos de leitura dinâmica não formulam, já que teriam de ensinar níveis superiores de compreensão, muito além daquilo que comumente ensinam. Vamos tomar um exemplo típico, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela ocupa pouco menos de três páginas cheias. Em quanto tempo você conseguiria lê-la? O segundo parágrafo da declaração termina com a frase, para prová-lo, permitam-nos submeter os fatos a um mundo cândido. As duas páginas seguintes de fatos, alguns dos quais, a propósito, são bastante dúbios, podem ser lidas rapidamente. Não é necessário mais do que uma vaga ideia do tipo dos fatos que Jefferson está citando, a não ser, é claro, que você seja um acadêmico interessado nas circunstâncias históricas nas quais ele escreveu. Mesmo o parágrafo final que termina com a célebre declaração de que empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra, pode ser lido rapidamente. Trata-se de um floreio retórico, que merece apenas a atenção que qualquer retórica merece. Mas os primeiros dois parágrafos da Declaração de Independência exigem muito mais do que uma rápida leitura. Duvidamos que exista alguém capaz de ler os dois primeiros parágrafos a uma taxa superior a 20 palavras por minuto. De fato, há palavras isoladas no segundo parágrafo, inalienável, direitos, liberdade, felicidade, consentimento, justos poderes, que pedem que nos debrucemos sobre elas. Se lidas com o devido esmero, ou seja, se lidas com o objetivo de obter-se delas uma compreensão ampla e profunda, os primeiros dois parágrafos da declaração talvez exijam dias, semanas, ou até mesmo anos. A questão da leitura dinâmica, portanto, envolve compreensão. Em termos práticos, a questão reside em se definirem os diversos níveis de compreensão para além do elementar. Os cursos de leitura dinâmica, em sua maioria, não almejam esse objetivo. Assim sendo, este livro tem por objetivo melhorar sua compreensão durante a leitura. Você não conseguirá compreender um livro, se não o ler analiticamente. A leitura analítica, conforme notamos, é desempenhada primeiramente em função da compreensão ou entendimento. Resumo da leitura inspecional e agora, eis algumas palavras que resumem este capítulo. Não existe velocidade ideal de leitura. O ideal é aprender as diferentes velocidades e saber empregá-las no momento certo. Ler rapidamente é uma habilidade duvidosa. Ela só tem valor se o que você estiver lendo exige essa velocidade. O um método melhor é este. Nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece. E nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que seu aproveitamento e compreensão exigirem. De qualquer maneira, a questão da velocidade, lenta ou rápida, é apenas uma pequena parte dos problemas de leitura da maioria das pessoas. A sondagem ou pré-leitura de um livro é sempre uma boa ideia. É uma prática necessária quando você não sabe se o livro merece uma leitura mais precisa e cuidadosa. Você saberá sondando. -o. Em geral, a sondagem é uma prática importante mesmo naqueles livros que você já tenciona a ler analiticamente para ter uma noção de sua forma e estrutura. Por fim, não tente entender toda palavra ou página de um livro difícil pela primeira vez. Essa é a regra mais importante, é a essência da leitura inspecional. Não tenha receio de ser, ou parecer, superficial. Leia rapidamente até mesmo o mais difícil dos livros. Só então você estará preparado para lê-lo melhor pela segunda vez. Damos por encerrada nossa discussão sobre o segundo nível de leitura, a leitura inspecional. Voltaremos ao assunto na parte 4, na qual enfatizaremos o papel importante que a leitura inspecional desempenha na leitura sintópica, o quarto e mais elevado nível de leitura. Porém, cabe notar que a leitura inspecional também desempenha um papel importante na leitura analítica, o terceiro nível de leitura, a ser descrita na segunda parte deste livro. Os dois estágios da ...da leitura inspecional aqui delineados podem ser considerados como uma espécie de antessala para a leitura analítica. O primeiro estágio de leitura inspecional, o estágio que chamamos de sondagem sistemática, serve para preparar o leitor analítico para responder às perguntas que devem ser feitas durante o primeiro estágio dessa leitura. A sondagem sistemática, em outras palavras, antecipa a compreensão da estrutura do livro. O segundo estágio da leitura inspecional... O estágio que chamamos de leitura superficial, servirá ao leitor no segundo estágio da leitura analítica. A leitura superficial é o primeiro passo necessário para a interpretação do conteúdo do livro. Antes de nos embrenharmos na leitura analítica, vamos mais uma vez ponderar sobre a natureza da leitura como atividade. Há certas ações que o leitor ativo, ou exigente deve realizar para que possa ler bem. Elas serão discutidas no próximo capítulo.